E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei para vocês um vídeo falando sobre a dublagem ptpt né? a dublagem Portugal e Bendas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Espera aí, que vai acabar o ano e a intro do canal é a mesma. Bom, espero que ano que vem ela mude, na verdade eu sei que ela vai mudar. Caso contrário, nem queiram saber o que vai acontecer. Feliz ano novo. Bom, então, galera, sobre a dublagem PTPT, PT, PT, muita gente conhece, né, pela, pelos memes da internet, né, pelos vídeos falando, né, comparando a dublagem em Portugal com a dublagem daqui. E, assim, em Portugal, esse negócio de dublagem não é quase assim, pra se levar tão a sério que nem aqui, entendeu? Ainda mais quando é dublagem de coisa pra criança, né, coisa infantil. Eles fazem um negócio, assim, mais engraçado. A gente vê isso pela dublagem de Dragon Ball. Cara, aquilo ali foi feito pra ser engraçado. Não tem nem como negar. Aí, com a gente não pode ter tanta certeza, por causa que não tem tipo, Você achar coisa de Ben 10 em português de Portugal é muito difícil na internet Porém, a nossa sorte é que alguns vídeos né, de transformação, de transformando nos aliens A gente pode encontrar no YouTube, foram postados isso Então a gente vai fazer uma comparação hoje, né vai comentar as diferenças né daqui para lá lado de Portugal Não é um ataque, né não estou querendo atacar, criticar a dublagem deles não É só que é interessante a gente fazer essas comparações, né? Porque tem tipo, é a mesma língua, é a língua portuguesa, só que você de lugares diferentes, praticamente de continentes diferentes, a gente acaba notando várias diferenças. E também eu quero mandar um salve aí pra galerinha que me assiste lá de Portugal, que eu sei que tem, eu já vi sim, comentário de gente de Portugal aqui nos meus vídeos, então salve pra vocês, galerinha de Portugal. E não deixe de deixar o like no meu vídeo, olha, pois. Cara, esse sotaque português foi muito horrível. Começando aqui pelos nomes dos ares, Cara, lá em Portugal, a maioria dos nomes é praticamente a mesma coisa que do Brasil, só alguns que não mudam o nome podem mudar na pronúncia que é no caso do enormossauro porque tipo o nome do enormossauro é a mesma coisa só que muda é a pronúncia cara ele fala enormossauro se liga aí <música> É muito engraçado, por causa de uma letra já muda totalmente o humor, né? Só que mesmo usar, às vezes, mantendo a maioria o mesmo nome, alguns mudam certas coisas, como eu falei. E um desses casos é o Arraia Jato, que aqui é a arraia que é a jato, certo? Agora lá é o raio que é a jato. Escuta aqui, porque eu só vou falar isso uma vez. Ficou confuso? Pois veja o vídeo aí. Jato. Entendeu? Lá é o raio a jato. Porque assim, eu acho que eles quiseram fazer essa diferenciação, fazer uma referência mais aos raios Neurochoque. Que o Arraia jato pode disparar, entendeu? Por isso que eles colocaram o raio. Só que a raia faz ideia, porque o Arraia jato é um raia alienígena. Eu não sei se eles quiseram colocar um nome que cabeça mais lá na labial tipo g 3 Raya Não sei se é isso, mas que fica um negócio bem peculiar e até esquisito pra gente que fica, né? Bom, e a gente sabe que em força alienígena, aliens como Fogo Fato e Friagem tinham nomes anteriores que eram Fogo Selvagem e Calafrio. Sendo sincero, pra mim eu prefiro os novos nomes mesmo, né? Fogo Fato, friagem No caso do. friagem, até a dublagem mudava, né? Quando era calafrio, ele fazia uma voz mais grossona. Aí, quando era friagem, era aquela voz mais que a gente conhece, né? Aquela voz gélida dele. Só que lá em Portugal, eles mantiveram o nome calafrio mesmo. Não teve mudança, não teve friagem. Aí, assim, no idioma original, o friagem, quando ele vai gritar o nome dele, né? Big chill. Ele dá um, um espaço. Big cheer recebeu aí, aí aqui no Brasil até tem, né? Só que não é tão exagerado, então é uma coisa assim, mais normal. Não fica um negócio zoado que nem lá em português de Portugal. Calafrio. Tá vendo aí, galera? Tipo, calafrio. Por quê? Tá ligado? Todos desnecessário, é mas quiseram colocar isso aí. Mas assim, agora um que eu não tanco mesmo é que é assim. A gente sabe que alien é o quê? Uma abreviação pra alienígena. Aqui, pelo menos, é assim. Lá nos Estados Unidos não existe a palavra alienígena. Pra eles é só alien, né? Só alien. Não tem alienígena lá. Aqui é como se a gente tivesse complementado a palavra. Porém, mesmo assim, a gente usou alien X e não alienígena X, diferente de português de Portugal. X. Mano, fica tão estranho, tá ligado? Por que alienígena X? Tipo, isso nem cabe na labial. Eu sei que o alienígena não tem lado, né? Mas enfim, vocês entenderam. Eles literalmente ignoraram que poderia usar a abreviação alien para referenciar que ele é um extraterrestre. Não, pior seria que se fosse extraterrestre X ou estrangeiro X. Essa tradução fica muito Google Tradutor. Mas falando em tradução literal, como eu falei, né? O Fogo Fato tem um nome anterior que era Fogo Selvagem. Que eu não gosto de Fogo Selvagem por causa que remete muito a Cipó Selvagem. Né? Que ele já é dito como uma cópia do Cipó Selvagem, aí o nome também sei, tá entendendo? Aí eu prefiro mesmo Fogo Fato, que foi um nome legal, né? Porque você né? a adaptação brasileira é muito boa, galera. O nome Fogo Fato combina totalmente com ele, né? Porque tipo, Swamp Fire. É literalmente o que Fogo do Pântano. Porém, eles não iam colocar um nome assim aqui na dublagem brasileira, né? Eles colocaram Fogo Fato, que é um fenômeno que acontece nos pântanos, né? O Fogo Fato tá ligado ao pântano. Agora, em português de Portugal, eles fizeram isso aqui. É literalmente pegar a tradução literal e colocar o no nome dele. Pronto, só isso. Vocês veem aí como Portugal é ousado, né, galera? Agora vamos para o Estrela Polar. Que, cara, com certeza o dublador Estrela Polar ele é muito bom. Um dos melhores gritos que, de alienígena é o de Estrela Polar e do Cromato. A gente sabe disso, né? Eu fiz um vídeo aí dos melhores gritos do Ben parte 1, parte 2. E é muito bom escutar ele gritando o nome dele. Agora, será que é tão bom? Lá em Português e Portugal... Estrela. É, lá tem uma pequena diferença, é estrela pular. Eu agradeço a por causa do, do sotaque, né, a pronúncia deles, as palavras que tem O, acredito que eles se pronunciam como U. Mas fica estranho, né, galera, parece que ele tá querendo dizer que é uma estrela que pula. Por que é que ele pula? Por causa que ele tem magnetismo, aí ele pula, porque eu sei lá. Não vamos tentar entender isso, não. Agora vamos para o fantasmático, né, que, cara, o dublador fantasmático no clássico era muito sinistro, né, ele falava assim, com sotaque carioca, né, como o relógio e eu somos meus ligados. Eu e o relógio somos meio ligados. Essa cena ficou muito brava, né, galera? Agora, lá em português, português, será que é tão braba quanto? O relógio e eu estamos presos. Não é a mesma coisa, não passa a mesma entonação. Bom, mas voltando a nomes de aliens, como eu falei, lá em Portugal não teve essa alteração de nome, por exemplo, Vinha Selvagem virou-se Pó Selvagem, aqui no Brasil. Lá não aconteceu isso, ele permaneceu sendo Vinha Selvagem, como vemos aqui nessa cena quando o Ben 10.000 entrega o Omnitrix ao Kenny. Também tens o Vinha Selvagem, o Clone, o Megawatt, o Cuspidor, ah, e o Coraça e o Nugentão. Se nota que lá eles chamam o Chocante de Megawatt, como se o Ben tivesse gostado tanto desse apelido para a espécie que colocou o nome do alien assim, semelhante ao que a Acontece com o Alcatruta. Aí a gente nota isso e, além do mais, notamos também que não é frieira lá e sim nojentão porque mano Toepic é um nome muito difícil de traduzir aqui é porque eu falei né o Brasil manja então eles colocaram para frieira quase que Toepic significaria dedo do pé numa tradução literal só que eles não iam colocaram esse nome aqui então eles pensaram assim ah frieira é uma doença pode ser causada no, no dedo do pé também então vamos colocar que o nome dele é frieira eles manjaram aqui eu sei que o universo colocaram Espantoi, deveriam ter mantido frieira que é o nome mais legal mas fazer o que né galera agora lá em português pensaram assim ah o Kenny falou que ele é nojento, então vamos colocar nojentão, mas isso aí eu não vou falar muita coisa não, por causa que realmente é o que eu falei Toepic é um nome muito visto de traduzir, ou mantinha Toepic ou colocava um nome que combinasse, aí eles acabaram optando por esse nome aí Não, um dos melhores né galera, mas fazer o que? Pode ter nomes piores, como será o nome dos ares do Benito 3 em português português quer que eu faça um vídeo sobre isso? Então comenta aí, mas é isso galera, se foi o vídeo, espero que tenham gostado Feliz ano novo para vocês né, galera, o último vídeo aqui do ano, Tornaremos então, se Deus quiser dia 3 de janeiro. Feliz ano novo para todos vocês inscritos no canal do Daniel, em 2022 eu vou me fortalecer para cumprir minha missão e também derrotar o Bartolomeu. Nem fim de ano esse bicho sossega, e é porque eu nem provoquei, mas enfim feliz ano novo para vocês inscritos aqui no canal do Daniel, e para você que não é inscrito eu não desejo nada, apenas que se inscreva antes que tenha... Termine o ano, ou pode ser que seu 2022 não seja tão agradável. Mas é isso, deixa aquele like, se no canal se você seja membro, ative o sininho, falou e tchau!